Olá pessoal, beleza? Aqui é Josimar Luiz e seja bem-vindo ao canal Coisas Estou Te Conto. Vamos relatar hoje um caso aqui de uma mulher que a gente não sabe, sabe que ela pode ser chamada de mulher ou de rato. Né? Que pra mim um cidadão que pratica isso daí não pode ser considerada um ser humano, é considerado um rato. Uma pessoa que está trabalhando ali honestamente a pessoa vai lá e rouba. Olha só, dá uma olhada nesse vídeo só. Ó, você vê que ela vai lá, vai chamecando o cara, vai conversando. Pode ver que ela, o cara já tem até a confiança dela já, né? Ó, ela conversa, vai enrolando ele. E ela já pratica é, esse roubo aí com frequência. E o rapaz do estabelecimento, ele colocou uma ratoeira... Ali, aonde que fica o, o caixa, o dinheiro? Ó, ela vai disfarçando, vai levando a mão, ela, ó, vai descer na mão e vai certinho onde tá a ratoeira, ó. ó, achando que vai pegar dinheiro. Dessa vez ela vai se ferrar, ó. olha <risos> aí, eu tô falando pra vocês e ela fica, vai, vai falando com ele naturalmente. Né? Ela deve estar tá sentindo uma dor ali naquela mão dela ali, ó. ó. E ela vai de novo com a mão, ó. Ela insiste, é um, é, é, um, é um rato mesmo. Olha, ela vai de novo com a mão para ver que ela consegue pegar o dinheiro. Mas claro, o cara já sabia que ela estava roubando direto. O cara tirou o dinheiro dali e botou uma ratoeira. Se fosse eu, eu ia botar umas 30 ratoeiras ali. Que aí ia agarrar no mínimo ali umas 20 na mão dela... Aí ia ficar beleza. Olha lá, ó, disfarçando. Deve estar sentindo muita dor na mão, né? Mas a bicha é tão rata, cara, que ó, ela disfarça, vai disfarçando, disfarça. Cara, que doideira, cara. Olha só, disfarçando. Cara, eu não sei como é que vai ficar a família dessa mulher depois, quando vê uma situação dessa daí. Eu pratiquei pra ela cometeu esse delito ali, o cara já viu, outras vezes ela, ela roubando ele, e ele fez isso, ela agora ele tá tirando, a câmera. cara, que sacanagem isso, né, cara, é um absurdo. Isso daí é pra gente ver que, que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, quem tem é estabelecimento, e com pessoas que se dizem de confiança, né mas na verdade não, não tem confiança nenhuma, né. E faz o que essa ratona aí vocês viram falando aí. Se vocês gostaram do vídeo, é, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sininho aí para vocês receber mais notificações do vídeo aí, tá? Valeu e até! Ah.